Bom dia, eu estou aqui com a minha amiga, camarada e vizinha Célia. Estamos aqui na feira que ela organiza junto com a Associação de Mulheres do IPCEP. Eu moro na Embiribeira e antes de vir morar aqui, já tinha contato com a minha amiga Célia, que vim aqui hoje prestigiar, conhecer essa feira, Mãe é Dia das Mães. Qual é a importância, Célia, dessa feira que vocês estão organizando aqui no IPCEP? A importância dessa feira é trazer... É... O artesanato para dentro da comunidade, trazer a geração de renda para a comunidade, para as mulheres artesãs aqui da comunidade e também trazer, chamar outras mulheres para que participem de, outros, de outras feiras aqui no IPCEP, tá? Legal! A geração de renda que essas mulheres precisam. Muito bem! E um dia legal, né? Amanhã é dia, Amanhã das mães. dia das mães. Mas eu também queria homenagear vocês, porque vocês são mães, são guerreiras, eu te conheço, Célia. E tá aqui, né? Esta feira que está sendo montada, vai ficar até as 17 horas, aqui na rua Rio Bonito, no, no Picep. Valeu, galera. Um abraço. Vem se embora comprar.